Da onde vem, eu venho, é do mundo. Do mundo eu venho, eu venho, é do mundo. E meu mestre bonito, doi. Da onde vem, meu mestre bonito, da onde vem, meu mestre Queridos irmãos, assim eu os trato, porque somos todos irmãos. Somos cidadãos brasileiros, vi eu da minha terra, saindo da minha aldeia, ainda jovem, para esta cidade. <tos> Artigo 8, 282 da Constituição do Estado de São Paulo atribui ao Estado o papel de fazer respeitar os direitos, os bens materiais, as crenças, as tradições e todas as demais garantias conferidas aos índios na Constituição Federal. Por que é importante para os índios estarem associados? Essa associação, na verdade, ela acaba sendo um, um passo importante para eles, porque é, é como que se fosse oficializar a existência indígena na cidade. Eles são obrigados a, a estarem associados para terem esses direitos? Na verdade, não deveria ser assim, não deveriam uhum. estar obrigados, mas acaba sendo como que um, um parâmetro, parece que de atendimento na cidade, eles uhum. estarem oficializados em associação que é FUNAI, FUNASA, né, e é, não reconhecia a comunidade indígena Pucararu dentro da cidade de São Paulo. Então a gente precisava ter uma forma organizada para poder se legitimar, documentar tudo dentro do, da comunidade como ó, é um setor organizado mesmo. <música> A associação está pronta, o CNPJ já está caminhado, as carteirinhas, modelos de carteirinhas eu já soube porque discutir aqui hoje. E para que vocês e outros e outros, como ela falou, entrem nessa história da associação. Porque para nós, daqui para frente, tem muitos defeitos, incluído aí na nossa vida de índio, que tem que ser discutida. E... Associação é o caminho certo. E lá no pé do cruzeiro Jurema, eu danço de maracada mão. E lá no pé do cruzeiro Jurema, eu danço de maracada mão. Pedindo a Jesus Cristo. A proteção, pedindo a Jesus Cristo a nossa proteção.